Fim de campeonato sul-americano, essa é a, a última mensagem, que é o último boletim que eu faço daqui de Santiago, no Chile, daqui a pouco embarcando para o Brasil. Amanhã, do Rio de Janeiro, eu já faço uma, um, um boletim falando do campeonato em geral. Hoje eu falo somente da última etapa, etapa no qual o Brasil ganhou 16 medalhas. Nos cinco dias de competição, em três deles nós ganhamos 16 medalhas. Hoje foi mais um dia que ganhamos 16, ganhamos 9 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. Brasil, com as medalhas de hoje, chegou a total de 99 medalhas, 46 medalhas de ouro, 33 de prata, 20 de bronze. Inferior ao desempenho em relação a 2017, quando foram 107 medalhas. Falando um pouquinho sobre as provas de hoje, nós começamos na sequência com as provas de 100 metros nado de borboleta, foram as provas que abriram a etapa de hoje. De cara, o Brasil foi medalha de prata no Sem Borboleta. A Eduarda Globo, na minha opinião, ela demorou para entrar na prova, ela demorou para atacar, acabou deixando a nadadora do Paraguai, a Luana Alonso, tomar a frente, que acabou fazendo a primeira medalha de ouro do Paraguai na competição. A Eduarda poderia, na minha opinião, talvez se não tivesse ganho a prova poderia ter chegado um pouquinho mais próximo a, a Paraguai veio com 3.32 e Eduardo foi é, vice campeão com 4.25 tenho certeza que talvez se tivesse atacado um pouquinho mais desde o princípio quem sabe a, a, a diferença seria menor ou até quem sabe brigaria mais pelo ouro na sequência os 100 metros borboletas de a masculino neste uma prova muito equilibrada mas o uh, Lucas Todoros principalmente no segundo parcial Toma a liderança, vence a prova 57-73, ainda deu o bronze para o Lucas Patrocínio 58-72. Quem passou na frente foi o argentino Martiniano Monteiro, que ganhou a prova de 50 borboleta, mais uma vez atacou e ficou na segunda colocação com 58-56 e ficou muito contente. O argentino que bateu o recorde de campeonato, inclusive na prova de 50 borboleta, com 25-88. Agora ficou com a medalha de prata no sem borboleta. Não sei, borboleta juvenil B, mas feminino. Já esperada, confirmando o favoritismo. Anica Delgado, a nadadora do Equador, ganhou a prova 1,98, Medalha de prata para a Beatriz Opey. Ficou com 1,2,29. Brasil em segundo lugar. E ainda deu um sexto lugar para a Tassiane Garcia de Lima, fez 1,3,34. Um a a Anica era favorita, mas a Beatriz cresceu no final. Principalmente no final de prova, atacou. Chegou muito próximo, com apenas aí 3 décimos da medalha de ouro no sem borboleta masculino, a vitória tranquila do Vitor Baganha, foi o único nadar abaixo dos 55 segundos, fez 54.78. olha, vou ser muito sincero, viu? eu posso estar enganado, mas onde eu estava, eu vi o Gabriel Perseguim Dias, chegando em segundo lugar, acabaram colocando ele com a medalha de bronze, 55.41 41, Perseguim, ficando na terceira colocação. E aí depois as provas de 200 metros de do peito, passamos batido sem medalhas no juvenil A feminino, mas ganhamos a prova com o recorde no A masculino. Stephanie Stefan sensacional, 220-34, passou com 8-34 e voltou 1 12 0 Aliás, as duas provas mais expressivas do Stefan na competição, os 200 peitos, os 400 metros, foram realmente espetaculares. De parabéns, o nadador, muito bom o resultado, esse 2-20. O recorde era 2-21-54 desde 2011 do Gerardo Widoblo. O 200 Peito Juvenil B Feminino deu Brasil também. Vitória da Michelle Lise, fez 2,35,04. Ela que assume a liderança da prova já logo no início, manteve durante toda a disputa e acaba levando a medalha de ouro. No 200 Peito Juvenil B Masculino, a vitória é do Vitor, mas uma vitória bem mais fraca em relação às provas de 50 e 100 Peito que ele havia tido. Três medalhas de ouro para o Vitor, 2,20,21. Só lembrando, hein? O Vitor que tem é, três anos mais velho que o, o, o Stephanie Seberic, fez 2-20-21 e o Stephanie ganhou com 2-20-34 no juvenil A masculino. Duas provas de 800 metros estado livre, a primeira o juvenil A feminino não fomos bem, ficamos bem distante do, do pódio, sétimo lugar foi a colocação da nadadora Aline Viana Miller e o, a, a, a vitória... Com um dobradinha para a Argentina, 9 2 9, 3, O Brasil ficou bem distante aqui. Perdemos também os 800 livros juvenil B feminino, mas esse foi uma prova sensacional da Maria Fernanda Costa. Olha, muito bom o desempenho dela. Atacou no final, fez a melhor marca, pessoal, e quase, quase chega lá. Ficou na segunda colocação 9180. A é, Sofia Rondel acabou na quarta colocação com 9746. Nos revezamento 4 x 100, Medley. Ganhamos os quatro e batemos um recorde no juvenil A masculino. No, a, no geral, a etapa de hoje é uma etapa bem equilibrada brasileira, nenhuma grande surpresa, nenhuma grande decepção. Ao final, Brasil campeão geral, campeão no quadro de medalhas, ganhamos uh, os atletas de melhor performance no juvenil A masculino, com o Stefan Saberic, com a Sofia Rondel no juvenil B feminino e uma certa controvérsia em relação ao juvenil B masculino. Se eu vou contar amanhã, a gente ainda está apurando. Quem foi premiado foi o Vitor uh, uh, Pinheiro, o nadador do, do, do, do Pinheiros da Seleção Brasileira, ele que foi vencedor dos 50, dos 100 e dos 200 peitos. Entretanto, no índice técnico, pela tabela do índice técnico, os 400 metros de nado livre do nadador Gustavo Salvo foi melhor do que o Vitor. Resta saber se a Consanate vai corrigir o erro, e aí ele foi premiado como melhor índice técnico e ainda ganhou o troféu Senhor de Cipã. Os dois vencedores do troféu de Cipan premiados hoje foram a Sofia Rondel e o Vitor. Vamos ver se até amanhã, quando a gente chegar, já tem uma correção em relação a isso. Por enquanto a gente fica por aqui. Foi um prazer ter estado com vocês esses dias. Amanhã a gente fala do Sul-Americano, uma revigorada geral nessa grande competição, já projetando semana de troféu Brasil, essa semana no Rio de Janeiro. A gente se vê. Até lá.